Olá pessoal aqui quem fala é o Fábio Vasconcelos e no vídeo de hoje eu vou trazer aqui o guia para você dar o primeiro passo para fazer a sua, as suas primeiras vendas na internet mas antes disso se você já é um afiliado, é um afiliado iniciante está começando agora já se aproveita e já se inscreve aqui no nosso canal aqui embaixo ativa o sininho para ser notificação de postar novos vídeos aqui no canal e deixe seu like aqui no vídeo porque isso, isso nos ajuda muito bom bora lá afiliado uh, nós vamos falar aqui sobre como você pode aí começar a gerar suas primeiras vendas como afiliado dar um, daqui um caminho para você e explicar algumas coisas importantes que você precisa entender na hora de escolher que tipo de afiliado você vai se tornar tá bom é importante você saber que existe dois tipos de afiliado ou seja dois tipos de afiliados tá o afiliado autoridade e o afiliado árbitro que que é o um afiliado autoridade o afiliado autoridade é aquele afiliado que Cria, gosta de criar conteúdo conteúdo de qualidade para gerar uma audiência né assim um exemplo aqui bem é, real que é o nosso nosso aqui nosso exemplo que nós conteúdo pro YouTube, queremos, criamos conteúdo para o youtube que criamos conteúdo para blog para instagram instagram facebook né então a gente é, trabalha mais eu trabalho mais como afiliado à autoridade tá então é preciso aí você criar Conteúdo com uma certa consistência, conteúdo de qualidade, conteúdo que vai ajudar outras pessoas, né? Aprender é, técnicas de SEO para otimizar esse conteúdo e esse conteúdo aparecer nas primeiras posições do Google ou do YouTube, né? Então é manter uma frequência de conteúdo, ou seja, tem que estar sempre criando conteúdo. Você pode perceber que nós aqui estamos sempre criando conteúdo. A faça chuva, faça sol, nós estamos publicando aqui. No YouTube, no blog, né? Por exemplo, esse, essa semana foi uma semana não muito favorável, infelizmente acabou de falecer minha mãe, mas, né, é, a vida prossegue e a gente tem que continuar trabalhando e continuar criando conteúdo. Foi esse caminho que a gente seguiu, o afiliado à autoridade, tá? Mas, até né, tem outro tipo de afiliado, que é o afiliado árbitro. Tá? que é um afiliado que ele não é não, não é chegado a criar conteúdo ou seja não gosta muito de criar o conteúdo não, não, não quer desempenhar esse papel de criar conteúdo e sim prefere usar o google ads e o facebook ads ou seja anunciar plataformas para anunciar o seu produto tá então tem esse tipo de afiliado tem pessoas com muito resultado nesse nesse modelo né afiliado árbitro que a gente diz porque porque ele só faz a ponte do produto para o cliente Ele não se preocupa em criar conteúdo, tá? Então, para você trabalhar nesse nesse modelo, você precisa aí entender de Google ADS e de Facebook ADS. No mínimo, existem outras plataformas de anúncios, mas essas duas são as, as melhores, aí, as mais simples, tá? Então, o Facebook e o Google ADS, tá? E também você vai precisar saber sobre copyright, que é uma forma de escrever. Preços persuasivos que vão levar o cliente à venda, vamos supor, anúncios persuasivos que vão fazer essas pessoas, esses o seu anúncio for publicado, as pessoas clicar no seu anúncio e depois ser convertido em vendas, tá? E também vai ter que aprender a analisar, ali muito bem, os números, né? Os números, ou seja, analisar as métricas do seu anúncio para saber qual anúncio está convertendo, qual que não, qual que você deve escalar e por aí vai, tá? Qual é dessas duas modalidades que eu recomendo, tá? Depende muito do perfil da pessoa, tá? Se é uma pessoa que está tranquila, já entendeu que é possível ter uma renda muito boa com afiliado, já entendeu tudo. E quer fazer é, ser uma autoridade, quer criar conteúdo, e tem a noção de que é, no afiliado à autoridade leva um tempo maior tá ou seja leva aí de três a seis meses para você começar a ter usado porque você vai começar a criar conteúdo né? vai começar a criar conteúdo conteúdo conteúdo conteúdo até o momento que seu conteúdo começar a indexar seja youtube seja google não importa qual for vai levar um certo tempo tá então se você é uma pessoa que que precisa é, estar sempre motivada, ter resultados mais rápido, quer ter resultado mais rápido, então talvez o afiliado autoridade não seja para você. Por quê? Porque o afiliado autoridade demora um pouco mais. Mas, na minha opinião, a médio e longo prazo é uma excelente forma de você trabalhar, tá? Então, tem o afiliado árbitro, tá? O afiliado árbitro ele é mais rápido, os resultados são mais rápidos. Por quê? Basta você investir o seu dinheiro, no né? um anúncio no facebook e no google que a probabilidade de fazer uma venda é muito maior você não precisa passar por todo o sacrifício do afiliado autoridade ser uma autoridade no mercado gerar bastante conteúdo para depois acontecer a venda o afiliado hábito não o afiliado hábito você tem que investir o seu dinheiro aí você tem que ver qual é melhor para você tá mesmo você tendo dinheiro tá que esse é primordial para o um afiliado hábito conseguir dinheiro você vai precisar ainda aprender tá a entender as metas do seu anúncio a, a, a criar anúncios chamativo, a, a entender de copyright, mas é a forma mais rápida, ou seja, mais rápida de você ter resultado hoje como afiliado é o afiliado árbitro tá? Então é muito importante você escolher qual a categoria que você vai trabalhar. Entendendo isso, você precisa escolher qual o nicho que você vai trabalhar, tá? Então o nicho o que, que é? Qual o assunto que você vai trabalhar? Qual o qual o assunto que você vai, é, se for um afiliado autoridade, né? Então, qual é o assunto que você vai começar a criar conteúdo, qual é o assunto que você vai abordar nos seus vídeos, qual é o assunto que você vai abordar no seu blog, tá? Então você tem que pensar muito bem no nicho, e se você for trabalhar como hábito, então você também vai ter que escolher qual é o assunto que você quer, porque você vai ter que criar anúncios, né? Então, basicamente os seus anúncios vão ter que, você tem que entender o produto que você vai ofertar. Então, se é um produto que está num, num assunto que você gosta, você vai ter uma facilidade maior de escrever os seus anúncios, tá? Mas isso é mais no início, porque depois de um certo tempo você vai pegando as, as sacadas, né? E daí você consegue criar ali anúncios para qualquer tipo de produto. Mas no início é muito importante que você trabalhe em cima de algo que você goste, tá? Ou entenda o público, tá? Depois você escolher o nicho, você tem que escolher o produto, tá? E o produto é muito importante é, você escolher o produto certo, o produto bom, um produto que tem uma uma taxa muito alta de conversão, tá? E como é que você vai encontrar um produto que venda, né? Primeiro você vai ter que encontrar um produto que é do seu nicho, certo? E tem algumas regrinhas ali base que você vai ver se o produto é um produto bom ou não, tá? Primeira é a temperatura do produto lá no Hotmart você vai ver produtos. Vamos pegar a Hotmart, mas a Monetize do segue a mesma linha. Você vai ver a temperatura desse produto de 0 a 150 graus. Tá, ou seja, quem tiver com 150 graus é o que está vendendo muito. Tá, então a temperatura é sim um, uma, uma característica de um produto bom, só que não é a única, tá? Tem outras características, mas deixando que uma ressalva de que. Não é porque o produto não tem uma temperatura alta que ele seja um produto ruim. Acontece e acontece muito, é de um produto bom, né? Mas o produtor não sabe divulgar ele de forma correta. Se você for um afiliado que já pegou o jeito, já tem a forma de divulgação correta, já sabe divulgar, você pode pegar até um produto que tem uma temperatura baixa e vender muito dele, tá? Mas voltando aqui, Uh, o segundo tópico de um produto bom é ver os blueprints lá na hotmart tá então quanto mais blueprint lá na hotmart mais é, chance desse produto tem de conversão porque o produtor coloca bastante informação esse produto bastante material de divulgação quanto mais material de divulgação melhor é né de ajuda mais para divulgar né você tem que ver a satisfação do cliente né? tem, é de 0 a 5 então você dá uma olhada na satisfação um cliente um produto bom é, normalmente um produto com uma temperatura alta de venda ele tem uma satisfação de 4,7 4,8 né? 4,5 né a tendência é de quanto mais o produto é, venda até a avaliação vai cair um pouco porque muita gente lá e tem muita avaliação né mas um produto de 4.5 para cima é um bom produto então uma avaliação uma avaliação boa além disso é importantíssimo você ver o valor do produto então, produtos com ticket maior, que é 497, 997, passa disso aí, 1000, 2000, a tendência é que você não vai vender com tamanha facilidade. Então, é, você que está iniciando agora, você tem que fazer o quê? Pegar produtos com ticket menor, produtos de R$ 97, R$ reais, 47, reais, trabalhar essa linha, para você ver o gosto, né? Agora, se você for trabalhar como afiliado árbitro, aí você tem que ver Uh, nesse ticket 97 para cima porque porque você vai estar tá investindo em anúncios e, e dependendo é, o esforço de anunciar um produto de 97 reais e um produto de 497 reais é o mesmo tá e você ganha mais né então como você está investindo em anúncios aí você tem que ver ali qual o melhor ticket tá mas fica aí 97 reais a 497 reais e o mais importante é a comissão do produto que você está ofertando um produto com um valor de 97 reais vai te dar uma comissão na faixa de 43 reais tá 43 reais um produto de 497 reais vai te dar uma comissão de 200 e poucos reais tá sendo que o de 97 reais é mais fácil mas é importante você ver comissão normalmente a comissão fica em 50% 40 50% eu particularmente recomendo que você trabalhe com um produto de comissão de 50% para cima para baixo não dá fica complicado mesmo tá então é isso que eu recomendo outro ponto muito importante para você começar a fazer suas vendas é entender de copy tá? ou seja copyright é muito importante que você estude sobre esse assunto para você escrever anúncios ou chamadas ou artigos para blogs fazer títulos de vídeo de forma estratégica de, de forma persuasiva que vai fazer as pessoas clicarem no seu conteúdo tá? é muito importante simplesmente você fazer chamadas avulsa escrever textos aleatórios não vai te ajudar a fazer a sua primeira venda você tem que entender de copy então a internet está cheia aí no youtube mesmo começa a estudar sobre copyright essa é a é a parte uma das partes principais tá de como uh, você começar aí a uma das partes principais para você é uma das partes mais importantes para você começar a ter usado então estude copyright, tá? E agora, como divulgar o seu produto, você encontrou o nicho, você encontrou o produto e como é que você vai divulgar esses produtos? Bom, existe várias formas de divulgação, tá? Existe aí blog, e-mail marketing, anúncios propriamente dito, né, anúncios, né, Facebook, né? Mas as duas melhores no momento é Instagram e YouTube, tá? Então, Foca aí Instagram e YouTube ou se você preferir, pode focar no blog também e meio mais. mas escolha uma ou duas formas de divulgação, Tá? e foquem nela o instagram hoje é a que tem melhor alcance então você pode fazer um trabalho bem legal pelo instagram principalmente usando a ferramenta gênero instagram eu vou deixar o link abaixo aqui e eu vou trazer um outro vídeo falando sobre ela é muito importante usar essa ferramenta ela te ajuda muito você criar uma audiência de uma forma bem fácil tá e o youtube o youtube sem já falamos dele aqui porque que é a melhor forma de você começar como afiliado vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também falando sobre o YouTube tá porque realmente é uma das melhores plataformas para fazer a divulgação. Então você pode usar Instagram, YouTube, blog, e-mail, marketing, nos pagos para divulgar esse seu produto dentro do nicho que você escolheu. Ok? E se você quer saber mais sobre como ganhar dinheiro na internet, eu vou deixar o link abaixo do meu curso Face Autoresponder. Vou deixar aqui embaixo, que é uma estratégia diferenciada de trabalhar com o Facebook, criando seu próprio robô de vendas no piloto automático. Ok? Então era isso. Um forte abraço. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!